Eu sou a Monique, bem-vindos ao meu canal. E hoje vocês vão acompanhar como é que é uma semana como violinista. Essa semana a gente tá tendo ensaio todos os dias. Eu achei que melhor semana pra eu não gravar, porque eu entro de cabeça na minha vibe violinista. É, geralmente eu tenho ensaio uma vez por semana e eu procrastino muito pra estudar durante a semana também. Então eu não ensaio muito durante a semana, mas... Essa semana a gente está tendo ensaio todos os dias, então eu tô indo, então eu estou entrando muito na minha vibe violinista que eu vou ensaiar toda semana. Tô indo pro ensaio agora. Eu vou só fazer um café. Espero que vocês gostem desse vídeo. Espero que ele tenha dado certo. quarta-feira, segundo dia de ensaios, todos os dias e ontem eu fiquei com um sentimento muito bom no teatro, porque o teatro do Sesc foi o teatro que eu assisti a Orquestra Vila-Lobos tocar pela primeira vez e foi quando eu decidi que eu ia tocar violino, que eu ia aprender a tocar violino e quem sabe algum dia tocar na Orquestra Vila-Lobos. E hoje estou aqui há quase oito anos <risos> na orquestra Vila Luz, então é um teatro muito significativo pra mim, muito especial, muito amorzinho e aí eu vou fazer um café agora pra eu tomar e aí eu vou pra lá, vou pegar minha máscara e aí eu tô gravando lá com meu celular, por isso que não tem eu falando nada porque o meu celular não tem microfone o que eu queria falar nesse vídeo é que eu sou do Violino 1 na orquestra só que, pra esse evento que a gente vai tocar, eu fui migrada pro violino 2. Então, as partituras são diferentes, então eu tô tendo que pegar as partituras de novo, mais ou menos, sabe? Passei muito tempo tocando violino 1, um. se bem que, né, durante a quarentena eu não toquei absolutamente nada, mas eu passei muito tempo tocando violino 1 um. e aí agora eu tô no violino 2, então eu tô tendo que aprender de novo. Sábado de ensaio Vim buscar a minha água E partiu aí corta take 2 a minha tech <risos> <risos> Olha, tem que mostrar maluco. Malu! Tá Malu a a Adorei o cabelo! Eu ia fazer tipo assim também, mas é aí eu fiquei com preguiça e eu fiz algo super elaborado é? Tive, é, é, é o meu cabelo normal! Ah, fiquei muito feliz porque teve um vlog da Monique Que ela me mostrou no vlog dela <risos> <risos> é, Foi <risos> Foi a live que eu assisti de aniversário da Jeff Hoje é o dia seguinte de toda aquela gravação A gente ficou até umas sete e meia lá E aí teve alguns músicos que ficaram até as dez da noite E hoje eu acordei com o pescoço totalmente travado doendo bastante é, devido às horas que a gente ficou na mesma posição Tocando as mesmas músicas várias vezes várias vezes Mas foi uma experiência incrível e é muito engraçado que depois dessas experiências, depois de concerto, depois de apresentação que a gente toca durante muito tempo, que a gente ensaia muito tempo, eu sempre digo assim, não quero pegar meu violino nunca mais. O que é um pensamento muito ruim, porque nesse período que eu estava ensaiando quase todos os dias, as mesmas músicas, as mesmas coisas e tudo mais, a gente melhora muito no instrumento. É igual desenhar. E... Puxando um paralelo aqui com o Bia Daga, né? Enfim. Você acaba melhorando muito no instrumento evoluindo muito, muito no instrumento. Então eu vou tentar, assim, é, hoje pegar meu violino e tocar alguma música. Que não seja nenhuma das cinco que eu toquei nesses últimos dias. Vai ser alguma música que a gente também está estudando, provavelmente de outros concertos. e, Enfim. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Mais um vídeo acompanhando a minha vida de violinista. E eu espero que possamos ter muitos e muitos vídeos sobre violino, sobre orquestra em breve no canal. E que tudo se normalize e que a gente possa voltar a ter concertos, porque por enquanto a gente não está podendo ter concerto. Então é isso, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!